E aí clã, Shadow aqui, hoje a gente tá vindo com Cuphead, saiu a DLC Delicious Last Course aí pra todas as plataformas. A gente comprou o vestido, tá custando um pacote de café. E vamos lá, a gente pretende fazer uma mini gameplay aí com todo o conteúdo desta DLC. A Kali C tem uma mensagem urgente pra você. Fale comigo na costa, xícaras. Ó! Okay? Oh. Eu acho que, para iniciar, deve ser o ideal de ter zerado o jogo pelo menos uma vez. Vamos lá. A cara Lendária pediu que eu lhe transmitisse uma mensagem. Ela precisa da sua ajuda em uma ilha distante com uma descoberta misteriosa. A Balsa Aguarda. Vamos partir? Sim. Agora, é muito legal porque tem uma animaçãozinha, ó. The Delicious Last Colors. Aqui é assim? Tomara assim? acompanhando a gente... Alguém falou nos comentários... Não narre. O que será que a cálice lendária estava procurando aqui tão longe? Não faço ideia, Chico. Tomara que ela esteja bem! Eu nunca fique tão longe de casa! Pelas barbas do chifre de Guido Romel, vocês vieram. Eu tenho uma notícia incrível. Tem tudo a ver com esse biscoitinho aqui. deu uma mordida e vejam por si mesmos. Funcionou, funcionou mesmo. Estou vivo de... <risos> mas agora eu virei fantasma. Passou oh, a perna, hein? O tá que acontecendo? Isso aqui é tá uma loucura. Sigam me meninos. Vou explicar tudo. Faz séculos que eu tento achar um jeito de fugir do plano astral, mas nada funcionou. Até agora, Venho nos apresenta a vocês o chefe pitadinha, o maior cozinheiro do mundo. Olha lá, beleza. Bem-vindos amigos à minha humilde padaria, a senhora Cálice, senhorita Cálice. -se. Ah, senhorita Cálice, -se, vejo que meu biscoito funcionou direitinho. a nossa! Falei fantasma de novo. Caramba, o biscoito é meio genioso pelo visto. Gosto é uma delícia, mas o fico não dura. Mas não se preocupe, minhas louças consternadas. Eu bolei uma nova e incrível receita. Basta uma mordida na minha Tortoprema e vocês terão controle completo do plano astral. Essa tortuprema conseguiu trazer a cálice de volta à vida de vez sem trocar lugar de ninguém? Exato! Só tem problema, a receita exige ingredientes excepcionais que estão sob a posse de adversários. Bom, se essa tortuga prema é o que a Kylie precisa para voltar à vida, a gente vai tirar do leite de pedra para pegar. Fique de alça em pé, as corajosas. Pegar esses ingredientes vai ser um teste de certeza e vontade. Mas lembre-se: o segredo de uma boa receita é se dedicar a ela de cor e leite de rato. Mais uma coisa meus bons, não esqueçam de que para aquele biscoitinho batuda no menu se quiserem lutar com a senhora Cálice, mas é claro que é um... biscoito astral, para a senhora Cálice. Entendido? Só isso? O oh. Super a gente está usando as coisas simples, eu estou usando o Tiro de Perseguidor e o Bacamarte, que é brutal. Receita para a senhora Caice. Senhora Cáice, meu Deus. Ah, olha que beleza. Ah, oh, tem tudo duplo. Olha que beleza, ela tem. Rolamento de esquiva. Ah, agora foi, depois de muito puxo. Pusou logo de cara. Legal, o pulo duplo dela vai deixar, deixar ela personagem bem flexível. Né? Tudo bem, aqui a gente tem uma escada. Sim, uma escada pra baixo. Ataque um alambique. Gangue da marvada. <risos> ah bom, vamos fazer aí o ataque do alambique. Vamos ver qual é que é. Primeira fase, aranha. Falou no telefone e perdeu. Esses explosivos que não explodem em contato sem aproximação. Os motivos policiais não atiram na gente diretamente, sabe? Acho que eu vi a primeira fase. Só que, que desviar das ondas musicais. É muito legal. Ah. Eu consigo pegar ele. Ah, nocaute! A gente troca pra cá, ó. Agora sem nocaute. Muito bom, muito bom. Mas a nota nossa vai ser muito baixa. É, bem, bem ruim né? Ser mais. Sem mais. Mais um negocinho conseguimos alguns ingredientes. Tem essas escadas. O salto del rei. O que é isso? Olha que legal. Salve xícaras do... Vossas boas-vindas ao meu palácio flutuente, eu sou é o único Evero Rei, é o Rei dos Jogos. De longe acompanhei vossa batalha com uma devota atenção e entusiasmo, por isso concedo vos a honra de participar do torneio. Nessas disputas, vossas armas e talismãs não terão serventia, tereis que encontrar meus diferentes meios diferentes de vencer meus campeões. Para os vitoriosos haverá riqueza agora ao combate rápido. Vamos lá. A great Os bichinhos são que legal. Foi muito traumático, né? é? debelaste aquele campeão... <risos> meu Deus do céu! Possa compensa, inconcebíveis tesouros. não devemos E, ademais, permito a voz o ingresso Especial na próxima peleja. <risos> ah, legal. Tipo um jeito de ganhar moedinhas. Olha, onde você vai tem isso aqui: Sertão do Cangaço. é Eu nem vi o nome do chefe: Maria, o quê? Puta aviãozinha, velho. Nossa! Meu Deus, quanta coisa na tela. Ah, desculpa, viu? <risos> Vou fazer assim, ó. Vocês viram, ela é bonitinha, né? Mas eu não tô preparado pra ela não. Psicologicamente, eu preciso enfrentar outras coisas. Esse menino aqui, paradê. Extra, extra, chefe. Pitadia é considerado o melhor padeiro do mundo. parça, vocês também tão. Não focam pra ninguém, hein, meu. vocês continuarem dando corre nesse lugar quebrado, esse pau lugar. Tem um monte de moeda, qualquer lugar que você vai é uma moeda. Enfim, um pla uma plateia, cerimônia de medalhas de competição de escalada já vai começar. Correr lá pra cima direitinho e aqui na minha frente. Tem aqui uns pés de pedra Gnomos novos na trilha. Vamos lá. Cai o menininho, de longe Não Quase! Sossegadinha! Segundo a gente vai ficar mais ou menos aqui Cadê o meu pichão? Eu vou só olhar para o <risos> Pegou! Deu certo, mas eu tenho que ficar esperto no chão, é só ficar no cantinho. Lá ah, dentro! vai dar. Ruim. Será que vai? Não! Era é muita coisa. Ah, deu tudo certo, que bom. Matamos a Midalite aí do gigante. Tira de perícia. É meio zoado, né? Essa última parte foi muito difícil. Ó, oh, beleza. inglês. <risos> Pô, legal, hein? O que, que restou? Restou esse cara aqui. Que é o mago de gelo, que todo mundo jogou o mago de gelo. Nossa, tem tem mais uns.. Tem umas quatro chefes, hein? eu acho que não dá pra ver.. Se fizer dois por vídeo, véio. tá ótimo véio. Fazer mais um desafio lá do... Lá do castelo Não vou ficar conversando com esse aí não, deixa lá eu... Tá aí o Cavalinho A música é sensacional Eu fiquei me divertindo mais até então pelo deu duas investidas boas Momento bom de atacar ele quando está cansado e termina uma faca Ele não se ataca bem rápido <risos> Pode chamar para abrir né? gente é, uns bagulho de Snippings deu um knockout nele <risos> Muito bom, muito bom a gente pega as moedinhas a gente nem sequer comprou as armas novas. Com essa vitória, o valente, eu torco a voz riquezas. Agora partirem. Partivos, partistas... Bom, vamos encerrando por aqui, senão vai ficar imenso o vídeo. A gente vai continuar aí, o mais breve possível. A gente quer fazer também um multiplayer. Fica assim pessoal, gostou? deixa o like, se inscreva no canal, dê o nos seus vídeos, a gente joga jogos indie como esse, Metroid Planeta. e recomendações, deixa um comentário pra gente, que a gente sempre de estar lendo. e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!